E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje eu trouxe para vocês o top 10 melhores momentos da série testando personagens. Assista o vídeo até o final e se inscrevam no canal. Então, bora pro vídeo. Eu tenho que pensar, senão eu não vou morrer. Estou aqui. I am Rashid of the turbulent wind, and I the fastest man alive. Farofano, eu também sei farofar. É mesmo, é. Eu vou continuar usando minhas pernas <risos> As pernas, helicóptero helicóptero e tudo Que ele bateu em cima vou tentar aqui vou Usar o meu poder aqui não <risos> Eu preciso ir pra cima Dá tudo agora Não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 E aí, pessoal, aqui é falando estou jogando nas casuais Estou com o certo enfrentando a Kuma Ou vou dar tudo aqui Porque como eu não sei direito mexer com ele, né? Então o importante é ir pra, pra cima Eita! Mais um pouquinho! Yes! Batei, sai fora, batei, sai fora. Eita, vocês viram isso? Vai lá, na... meu... Vai, meu... Sozinho! Toma, meu corpo infinito! 3 horas later. Yeah! congratulations Estando personagens treinando aqui com com quem? Eita, tá dropei ali. Vou ficar aqui só dando Hatetug! Aproveitar! até Hatetek! Hatetug! Ah, tava todo empolgado achando que você <risos> tá. <risos> vai de do Cadê o golf Oh, o Go oh, poder He's beginning to believe. Ah, não! Vou fazer rápido aqui, ó. Vai, especial! Uh -huh! Eu tá quase morrendo! <risos> e quem gosta de enfrentar o.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 Olha! Deu bem na hora! Oh! Gente! Ah, não! Vai que eu tô esperta também! Daí! Morre, caquete! Tá esperto. Ah. Já sei, né, amigo? Morre! Eu não morreu. Ai, Deus. Ah. Quase. Não, não. não tá fácil pra você, né? Calma. What power? Morre! Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Calculando a distância. Uhum! Oh! Pessoal, obrigado por ter acompanhado O canal até aqui Ter se inscrito, ter acompanhado Ter compartilhado Então, um abraço para todos então, Até o próximo vídeo, tchau